Mano, eu tinha Pegou... o poder do apelido, sim, né, mano? Sim. Lembra na escola, mano? Ximão. Caramba, mano, eu dava apelido pra é, todo mundo. É isso que eu tenho uma curiosidade, como que você era na escola? Você era ah, um era desgraçado. horrível, é horrível. Tem uma história do Igão, ele você estudava de manhã, né? Aquela história que queimaram a cortina. É, eu estudava de manhã e você estudava à noite na mesma sala. E, é, a gente estudava na mesma sala, aí alguém de manhã queimou a cortina. Não vou falar quem foi. Aí à tarde, acho que não teve aula, à noite teve minha aula. A gente chegou, a cortina queimada, falei, mano, Que estranho. <risos> Passa 10 minutos, a diretora, Júlio. Nossa. Tudo era o Júlio, parceiro. Falei, mano... E eu, eu sempre aloprava, né? Ai, ah, vou lá tomar um cafezinho com arroz. <risos> e levantava, a galera rachava o bico, provocava, né, mano? E aí ela chegou lá do nada, falou, olha, a gente vai ter que chamar sua mãe porque você queimou a cortina. Eu, o quê? É, eu? eu tinha acabado de chegar, mano. Eu falei, o que que queimou a cortina? Não tem nada a ver com isso. Não, foi você, porque a gente já veio um comportamento errado em você há tempos. Eu falei, mano, mas não tem nada a ver com isso. Por falei, então chama lá minha mãe. E minha mãe também não, não dava o braço a torcer. Sabia que você aí tá certo Aí minha mãe foi, foi. falou, foi você que queimou a cortina? Eu falei, não. E não tinha sido eu mesmo. E minha mãe sabe quando eu tô falando a verdade. Minha mãe falou um bolão lá pra diretora. E a descobriram que foi alguém da sua sala? Fui eu, parça. Foi você? <risos> não, mas calma aí. Eu já contei essa história, a mano. Eu dele, não lembrava disso aí, cara não. Achei no canal do Mítico. Olha que filha da puta. <risos> Nossa, você tá vendo isso aí? Eu acho que vocês contaram essa história no meu canal Mítico. Sim, mano. Eu não lembrava, Eu acho que. Digo, tem, tem vídeo aí, <risos> Tem vídeo eu e você e o Igão. O, você tava dando bêbado, dando porrada em nós e o Igão contou ah, essa história. Eu tô bêbado. Eu você quer me assumir coisa quando eu tô bêbado? É, é então, foda. eu acho que foi essa ah, mas história. Tá, tá, mas naquela época você tava toda hora bêbado. Então não Eu tinha acho que, que fazer. foi essa oh, história que você contou. Tem sim, história de escola, Igão. Sim, a professora. De... Mano, olha as ideias, Irmão. Prov... Já vi seu pai pelado, hein, mano. <risos> não faz essas coisas não. Pra eu, pra eu comer ele é... Né? Meu, é assim, ó. É assim que eu comer seu pai, viu? Ó, as ideias. Já <risos> tá, mano. Mandando WhatsApp. Adriano <risos> não, deixa o Adriano quieto. Ó, as não, ideias. Não, Adriano é da hora. Ô desgraça, a, meu tá trocando, a, me perdoe. Não, fique em paz. Às vezes eu... o Adriano. você que queimou. Foi assim, Agora mano. Agora conta a sua versão. Eu tava trocando ideia com a mina que ela, que ela ia fazer o Enem. Aí eu falei assim, ah, e aí, vai fazer o Enem? Se inscreveu, pá. Aí ela falou assim: ah, vou. Ela falou: e você? Aí a professora não deixou nem responder. Ela só tava curiando a conversa. falou assim: ué, vai fazer pra quê? Se você não vai passar? Caralho! A ah, minha cara, ela ah, não gostava malandro, de mim. Ah, malandro. Mas, mas quem agora? que foi? Professora de. Matemática. De Biologia, depois eu falo o que é.